Fala galera, prontos para dizer adeus à ejaculação precoce? Com essa receita caseira? Simples e funciona demais. Seu se Bilal no trabalho por horas. Meu querido. Se liga então aqui neste vídeo. Que hoje você aprende como se livrar daquela gozada rápida. Se você é novo aqui, nós ajudamos a você acabar. E se curar desse mal que me perturbou por anos. Não gosto nem de lembrar. Mas hoje está tudo certo e me livrei há anos disso e hoje vou te ensinar também. Topa essa, meu irmão. Mas antes dá uma dedada nesse like aí e se inscreve no canal, fechou? Se deseja aprender como dar fim nisso, aqui é o lugar. Anota aí, que a partir de hoje você vai transar pra caramba. E nunca mais ser uma vergonha pra você mesmo e sofrer com isso. E além de te ensinar... Vou te dar uma dica matadora que aí sim você vai se livrar da ejaculação precoce. Essa receita te ajuda, mas a dica assim vai te livrar de uma vez por todas e transar como se não houvesse um amanhã. Meu camarada, tem namorada, é casado ou só daquelas transadas casuais, isso serve pra você. Clique no link da descrição e siga o passo a passo. Pra você acabar com essa merda de ejaculação precoce. Assim como eu. Assista para entender e você vai receber certinho por e-mail. Garanto que em uma semana já estará voando meu amigo. Assim como eu, livre da gozada rápida. Mas enquanto você não entra no link, presta atenção nessa receita meu irmão. Ela pode te salvar. E você sabe o que pode ser? Suco de melancia meu amigo. Descobri isso em uma festa com um amigo meu. Que sempre me zoava porque gozava rápido. Aí outro maluco veio e me falou disso. Resolvi testar. Na verdade, o suco de melancia possui muitos benefícios. Entre eles o óxido nítrico, que faz a vasodilatação, que faz com que você tenha mais controle para deixar bem potente. Então usa logo esse suco que vai te ajudar demais. Se liga na receita meu jovem. 200 ml de água. Uma fatia de melancia. Mel a gosto. E bata tudo no liquidificador. O ideal é tomar ele todos os dias. Assim o controle da ejaculação vem aos poucos. Seja paciente, e lembrando que isso não é uma cura definitiva. Mas se realmente quer curar definitivamente a ejaculação precoce, então assista o vídeo do método 100% caseiro e natural no link que deixei abaixo na descrição. Foi o que eu fiz e me curei e me fez voltar a ser um homem de verdade, tendo controle total e gozo quando eu quero. Clique no link da descrição e te garanto que sua transa vai demorar e sua parceira vai até pedir para você parar. Tamo junto campeão.